E aí pessoal, aqui é a Paloma Eu tô jogando Mortal Kombat XZL <risos> Tô brincando É XL Partidas online nas ranqueadas E tem novidade pessoal me Dove está com o PIX Tá aí na descrição do vídeo o e-mail Vamos contribuir para que eu possa continuar Trazendo conteúdo e novidades então é fixa aí. Então bora pro jogo. Yeah. Round one, fight. Bora pra luta. Sou a player 2 Vem aqui. tô jogando com Scorpion. Toma. Olha. Eita. Esse soquinho aqui abaixado. É o, é o clássico do Mortal Kombat. Todo mundo dá, ó. Put. Aqui que eu ainda tenho que bater mais um pouco. Tô aqui. Uh! Eita. Tá lá, é seu filho. escutou? É seu seu fim, a morte. Eita, agora você vai ver. Nossa, agora tá, tá, tá difícil aqui. Puni-lo aqui. Ah, foi pro outro lado, né? Ah! Eu tenho que virar isso, gente Nossa, que não para esse cara Calma Olha, tirou meu golpe Porrada na bunda Vem aqui, que eu não terminei Vem aqui Continuar, gente Só mais um pouco pra morrer Yes oh, Porrada <risos> Travou, foi? Que estranho. Hum. Bugou o negócio. <risos> Voltou. Scorpion ah, bom. Você adotou minha aparência. Isso é mentira. Um elogio ainda que ridículo. Round one. Fight. Agora é outro personagem. Nossa, que essa porrada. Nossa, o cara não para! Não é iniciante isso aí, não. Olha a surra que eu tô levando. Calma lá. Chega, né? Só... Olha. Yeah. Deve ser de Você não é para o meu poder. Round two. Fight. Tá porrada. Ó, oh, só ele que dar os combos. Deixa eu também fazer alguma coisa. Ah! Calma lá. Você não é, não é. iniciante, não. Sai daqui! Ele deu, deu. Deixou um pouquinho. <risos> só pode. Esse cara joga demais, ó. Vem. Defende tudo certinho. Ah! o especial. Vai, fica aqui em cima de mim pra você ver. Oh. Nem pra ter ido mais sangue. Toma! Você não é iniciante! Lá vai, ele ainda dá o um especial em mim. Você tremor tremor é foda. Foi difícil. Vamos lá. Three hours later. Round one fight. Pessoal, eu tô continuando aqui jogando com o Scorpion. Ganhando meio. Aqui na defesa. Tentando achar a oportunidade. Para. Jogam bem. Vem aqui. Tá. Preciso ganhar. Continua com Essa mão aqui que ajuda. Defender e atacar Defe Ficou nervoso Não! Calma aí Você vai ver agora Me larga! Nossa, eu não consigo fazer nada. Calma lá. Preciso fazer alguma coisa. Virar esse jogo. Toma. Para. Tá me dando um chuto. Calma lá. Continua assim. Pra cima. Só mais um pouco. Para. Fica aí. Acompanhando um pouquinho. Ah, vem querer me pegar de novo? Não, né, cara? Só mais um pouquinho você tá morrendo. Então. Oh, esse é o seu fim. Final round, fight. Gente, é tipoint agora. Vence o melhor. Vou continuar defendendo e atacar aqui, gente. Tá dando certo. Obrigado que vocês estão acompanhando até aqui. Deixem nos comentários o que eu preciso melhorar e o que eu preciso fazer. Que é treinar, que eu sei, mas tá difícil. Calma lá. Toma! Nossa, que porrada. Vem aqui que eu tô desse lado, seu doido. Hum. Tá dando certo o um soco. Vai, solta o seu especial sozinho. Ah, tá não, agora você vai ver Queria me puxar ali de novo Só mais um pouco Eita Toma. Ai gente Toma, só mais um risco ah! Acertou Tá bom ah! Não foi fácil Scorpion wins! E é isso aí pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por se inscrever no canal, quem não é inscrito, acompanhar o vídeo até aqui. É, Compartilhe com seus amigos e amigas Então é isso aí Até mais, tchau